Não tem nada, cara. Nada. Ali, ali, ali, ali, ali, Ah, eu tô mais longe do que o cara, quer ver? Peguei, peguei, peguei, peguei! Aí, aí, aí, aí. Vou buscar. Ai, velho, o Fusquinha é chato, cara. roda. <risos> <risos> <risos> <risos> uh, é pra cá. Em 200 metros, curva à direita. Bora. <risos> em 200 metros, curva à esquerda. Em 400 metros, curva à esquerda. Em Bora, Fusquinha. Em metros, curva à direita. Espero que tenha gente lá embaixo pra me desafiar. Em 200 metros, curva à direita. Em 200 metros, curva à direita. O Fusquinha tá rápido, meu velho. Se vacilar, ele ganha. Agora ele... Ah, ele vacilou. Vacilou lá atrás. Vou ter que voltar. Nossa, aquela direção ali é horrível. Eu vou bater na árvore. Que isso, cara? Olha o Fusca. Falando que esse fosse é atentado. Veneno. Não veneno. veneno <risos> Vixe, o que, que é isso, rapaz? Veneno. <risos> ah, ver Maria, velho. Cadê o Felipe? Ainda bem que ele não tá aí. Chamei o Venom de veneno, velho. Pô, aí é de lascar. Pô, o cara aqui, ó. Fusca! Espera hum. aí se fusca sem vermelho, bora! A e Ai meu Deus! Valeu Hulk! Amanhã é nóis! Amanhã é nóis! Tá madrugada e né? a live zona no talo! E se eu pular aqui já era Agora eu posso pular Ah, é lá naquelas pirâmides, cara Nossa, é chato ali, viu? Nossa, ali é chato, velho Ó, oh, vou bater aqui, ó Chato demais essa parte aqui, velho. Em 400 metros, curva à direita. Yeah. Oi, Paulo, beleza? Vamos atrás de mais um. Nariz. Esse deve ter um nariz pequeno, para o nome dele ser nariz. Deve ter um nariz pequeno. Caraca. Tem um cara ali do outro lado. Ó. Ele acabou de pegar um carro aqui, mas não sei que nível ele pegou. Ele tá vindo, ó. Pegou um poste. Quando você meia volta. Nossa, hoje eu tô numa, numa virose, cara. Tô vontade de espirrar o tempo inteiro. Mano, não sei nem por onde eu tô indo aqui, cara. Não sei como que eu não bati nenhuma árvore ainda. Aí, ah, ó. Eu tenho uma raiva quando esse carro faz isso, velho. Ele meio que morre, parece. É seguro. Temei a volta e retorne. tá pulando a rota. Em 400 metros. Curva à esquerda. Curva à esquerda. Em metros. Curva à direita. Vai, vai, vai. Em 400 metros. Curva à esquerda. Tem que voltar. Eu não sei... A seta tá mandando eu voltar pra cá, ó. HR. Domingues, Domingues. Ah, esse MG Metro aqui, velho. O MG Metro é... A máxima dele é 200, né? Se pegar um carrinho rápido aqui, já era, mano. Tem um cara ali, ó. Vamos lá. O cara tá fugindo. Ele já sabe que eu tô indo atrás dele. Tem um cara aqui, ó. Tá fugindo, tá fugindo. Vamos atrás dele. Cagão, é um cagão. Cagão. O oh, oh, que ódio que eu tenho desses cara velho, cagão. Na moral, tem um cara aqui, ó. Ele está vindo aí na coragem, ó. Seguir, a volta e a rota. Eu só espero que esse carro atrás de mim não passe de 200 é, Se ele sim. passar, já era para mim. Esse aqui acelera rápido, né? Mas, ó, morreu, acabou, acabou. e o cara lá atrás é cansado demais hein? em 400 bora. metros curva à direita em 400 bora, bora, bora. metros curva à direita em 200 metros curva à esquerda curva à esquerda em 400 metros curva fechada à direita volta, volta que tem um cara ali já ó. Ixi, tá ali do outro lado ainda Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, volta, volta, agora, volta, volta, volta, volta, volta, volta, Vamos atrás de outra de ó. ali, ó. Apareceu um cara sozinho ali em cima, velho. Um cara aqui, ó. Quando for sair, a volta e retorne. Sabia que era pra cá. Esse é um bagulho que eu acho muito errado no jogo. Mas é, é programado pra ser assim, né? Vou pegar o nível 10 agora. Muito perto, né? Muito perto. Lamborghini. Beleza. Deixa eu ficar aqui desse lado aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, é pra lá, ó. Eu acho que é pra lá. É, eu não sei pra onde vai ser, mas vamos aqui. Para o, confronto final. o confronto final começa em 30 segundos. Oh, o cara lá foi esperto, ele já foi embora, né? Confronto final começa em 3, 2, 1, vai! E aquele carro lá acelera pra caramba, né, mano? Será que ele acelera mais do que meu carro? A 340, pô. Caraca, ele acelera mais do que meu carro, velho. For seguro, a volta e Aqui eu acho que meu carro leva vantagem. Porque esse carro aí pula demais. 500 500 metros. 500 metros. Ai, beleza. Uau. Uau, uau, uau. Horizons, uma salva de palmas ao Eliminador. Nossa, véio. aquele carro lá é uma bomba, velho. Pula, ele pula muito alto, mas o carro acelera, né?